Você conhece? ou já ouviu essa expressão aqui? sei, fuori. Mas por scusa, sei, fuori? Sei completamente fuori. Mario, nós somos amigos. Sei fuori. Sei completamente fuori. O que significa? Alguém já disse isso para você? Pois bem, vamos analisar completa e literalmente essa expressão. Sei. O que que é? É o verbo essere conjugado na segunda pessoa. Do indicativo presente. presente do indicativo. verbo ser é verbo ser. Portanto, eu sono, tu sei, lui e lei é. Põe, vai se vai ser, de loro sono. Neste caso, não foi utilizado o pronome, porque através da conjugação da palavra sei, você já sabe que se trata da segunda pessoa. Porém, o uso do pronome facultativo não seria errado dizer tu sei fora. Então, vamos lá. É você, é. Fore, o que, que significa? Fore significa fora. Fore, fora. Ok, este é o sentido literal. Mas o que significa essa expressão? Se alguém te disser sei fora, o que, que significa? Essa pessoa está dizendo que sei paz. Você é louco ou está louco. A expressão completa seria sem fora de testa. Testa é a cabeça, né? Sem fora de testa. Anote aí uma nova, um sinônimo de pato, talvez tenha uma entonação um pouquinho mais branda, é mato. Olha que pode até ser um falso amigo nosso aí, mato. É a mesma coisa que pato, que é meio louco. Aí nesse caso, se você quiser dizer que alguém é louco, então afirmativo, em tom interrogativo, em tom de brincadeira ou seriamente, a frase é essa Aí você só adapta o verbo, né, a conjugação do verbo, a pessoa que você está usando Neste caso foi tu, segunda pessoa, mas poderia ser Lui olei, Lui é fuori, olei é fuori, noi, siamo fuori, siamo fuori e testa vocês são fora, vocês fora. Ou loro Posso dizer que é mais comum utilizar o verbo essere para formar essa expressão, mas eventualmente pode-se usar também o verbo estar. Mas você vai próprio saber, não é così male? Essere fuori de testa.